É, chegamos de novo com aquela ânsia e vontade de continuarmos a aprender que nesse nosso magno curso do mini curso do AutoCAD Senhores, na aula passada nós aprendemos essencialmente sobre essa ferramenta aqui Ou essa paleta Toast essa paleta Tools, onde nós encontramos já blocos, como, blocos de anotação como S de eixos, são chamados blocos dinâmicos e S de níveis, neste caso o NPT. Nessa aula de hoje, vamos dar continuidade a distribuir os eixos para diversos locais e posteriormente também colocarmos as descrições em cada compartimento, pois que assim, ao a gente não sabe o que é o que né? então precisamos de colocar as descrições em cada um dos lugares e eu vou-vos ensinar na essência, a fazermos isso de forma prática e muito rápida. Então, uh, criamos essas linhas né, na aula passada e nessa aula vamos dar continuidade no outro lado. Então, vamos novamente utilizar o layout, uh, clicando aqui, mas eu quero fazer aqui algo, vamos selecionar os materiais, vamos parar a baume, vamos frasear, vamos desativar esses materiais, Pois que estão nos atrapalhar, ok? Essa é a vantagem incrível de trabalharmos com layers, ok? Sempre que tem alguns elementos a nos atrapalharem, uh, a visualização, então a gente elimina os, ou melhor, oculta os e trabalha de forma simples, objetiva e posteriormente se houver necessidade de voltar a, a desocultar, então desocultamos e damos continuidade à nossa, à nossa tarefa. Então, ocultando aqueles elementos temos aqui, né, esses dados, ok? Já foi mais fácil fazermos isso. Vamos também, uh, vamos aqui já replicar né, o nosso eixo. Vamos também, vamos rotacionar para replicar naquele outro lado. Né? Aqui deu um problema. Eu não sei se vocês perceberam. Aqui deu um problema, deu um problema. É que, uh, na essência, né, o elemento girou, mas a letra não, não girou. Por quê? que isso realmente acontece? Ah? Vocês vão saber isso brevemente. Posto que eu estarei ensinando como então redimensionarmos e dinamizarmos esse tipo de situação. Beleza, vamos tentar mirar. Beleza, ela que já aceitou fazer o mirror. Vamos rotacionar: mirror text. Conhece esse comando aí? Mirror text. O que está que a dizer? ENTER NEW VALUE. Uh, MIRROR TEXT 0. 1. MIRROR YES. MIRROR TEXT 2. ENTER. 1. Um. ENTER. É muito simples. Vamos simplesmente explodir este carinha aqui, para evitar que os outros também mudem. né? Mais ou menos o que acontece com, com eles criar o nosso, né? aqui especificamente aqui por exemplo, o att né? o att símbolo a gente pode... Hum, vamos voltar por exemplo, o att de table veja o que acontece relativamente que a gente pode mudar em vários aspectos, né? o texto a tag do texto tá bom, back Propriedades, text, atribute, center. exemplo, aqui tem rotation. Aqui a gente pode rotacionar para zero. Veja o que aconteceu aqui. Quer dizer, rotacionamos o texto, mas em contrapartida uh, temos aí um problema. Parece que são dois textos parece que temos aí dois, dois testes vamos lá, vamos ver ah, beleza ah, foi tão prático, tão simples uh, agora simplesmente vamos colocar né, nos lugares estratégicos dentro do nosso projeto vamos replicar aqui, aqui e aqui aqui nós temos o nosso, agora não precisamos mais dessas linhas apagar temos essencialmente os nossos eixos Agora feitos, né? Essencialmente, o próximo passo vai ser colocarmos as anotações nos lugares. Text, dentro do text, respectivamente, né? Enquanto ele vai ao multitext. Essa aqui é a expressão, né? Que se usa para, para então, dinamizarmos. Multitext. Estamos a falar, essencialmente, da letra real. Que a gente pode alterar os tamanhos. Essencialmente, aqui é a altura. A altura, vamos já pôr 50. Multitext seleciona 50. Ou não, vamos por cozinha, né? Aqui na cozinha, beleza. Onde é está o multitext? Na essência, este é o problema uh, que a gente tem né? quando vamos aqui criar um layout. Text. Textos, vamos dar aqui uma cor bonita. Fechamos isso. Então vamos trabalhar por cima do, vamos trabalhar por cima do, vamos trabalhar por cima deste layout, do layout text, para nos ajudar a depois uh, localizarmos ou isolarmos esse, esse texto. Multitext, aqui é a cozinha. No entanto, vamos procurar localizar esse texto. Lá. Estão bem aqui, mas super, super pequenos. Selecionamos o texto e vamos atribuir uma escala específica para o texto. Ainda assim não foi o suficiente, e novamente, vamos novamente clicar e atribuído, e ainda assim temos dificuldades né, pois que lidar com essa opção de multitexto não é tarefa simples. Mas estamos quase a chegar lá, olha, é que é pequena, mas do 10 já subiu um pouquinho né. Vamos voltar para o 10. Olha o que acontece com Deus. 20. 100. Quer dizer, nem mesmo 100 é o tamanho, é o tamanho eficaz para o nosso multitext. Portanto, eu acho que é 200. Com 200, fechamos a conta. Oh, que bom. Então, aqui temos a cozinha, respectivamente. Né? Sala. Quarto, WC, quarto, dispensa, área de serviço e varanda. Beleza. Aqui vamos agora re, rever, né? Varanda, ajustar, sala comum. já aqui apertar e colocar as configurações exatas. Que vai ser a dispensa, ajustar novamente, que vai ser só serviço, serviço, ponto c, quarto, quarto. Ajuste, estamos a fechar, né? estamos a dar o finish dessa aula, a próxima aula vai ser colocar os blocos de móveis no projeto, é justo e ajuste. É Portanto, na aula de hoje, né, vimos essencialmente a colocação dos blocos, vimos essencialmente a, a colocação dos blocos de anotação, especificamente a descrição dos compartimentos e também a revisão dos eixos. E na aula seguinte, né, estaremos a colocar os valores destes eixos, não é todos um, cada um em sua posição tem uh, valores específicos a serem utilizados. Portanto, isso vai ser na próxima aula, por isso não. Perca a próxima aula. E foi muito bom estarmos aqui juntos. Bye, bye.